Olá, meu nome é Reinaldo Barreto. Bem-vindo à apresentação rápida do Cigen, versão 181. O que é o Cigen? É um sistema do tipo scaffolding. Ele, a partir do seu banco de dados e os metadados, aplica um template e gera o código de um sistema pronto e funcional para você. No Cigen, você fornece algumas informações sobre o tipo de sistema que deseja, o banco que quer conectar, nome do sistema... Clique em continuar, testa a conexão, manda gerar a estrutura. Uma vez ele lendo a estrutura do banco, você seleciona tabelas, views e procedures que deseja que seja gerado o código do sistema. Ele vai fornecer para você algumas informações. Pronto, seu sistema está gerado, tanto a API quanto as telas. Aqui está o seu sistema gerado, na parte Web. Para cada tabela foi criado um CRUD completo com todas as operações. Para as views foi criada tela de consulta, para as Storage Procedures tela de entrada de parâmetros. Aqui é o resultado das APIs geradas pelo CIGEN. Ele gerou uma API RESTful completa com todas as operações. Em outros vídeos vamos detalhar cada uma das operações e seu funcionamento.